Hoje eu vou te explicar porque eu tenho anulado o meu voto como uma manifestação de protesto. Alguém poderia questionar, por que, que você está fazendo isso meu irmão, porque o voto é uma benção? Então para essas pessoas eu vou contar uma historinha. Há muito tempo atrás Samuel era juiz sobre Israel, mas o povo queria ter um rei para si mesmo assim como faziam as nações. Samuel ficou um pouco chateado com essa história e então como profeta ele foi orar a Deus. E aí Deus responde para Samuel, esse povo na verdade não rejeitou você, eles rejeitaram a mim como rei. E foi por isso que Samuel foi então um Saul, que era um cara bonitão, mas que não tinha o coração segundo Deus. E mesmo se esse cara tivesse um coração segundo Deus, a gente vê na história do povo de Deus que muitos deles acabaram se corrompendo no processo. Então, a escolha de um rei ou de um governante eleito pelo povo, na verdade, não traz nenhuma garantia de sucesso para o povo. Você já parou para pensar no significado da palavra voto? Esse termo surgiu na Roma Antiga e era utilizado para se oferecer uma promessa para uma divindade. Ou seja, o voto é uma aliança espiritual que é feita com uma divindade. Isso quer dizer que não é muito recomendável que você tenha uma aliança com espíritos que estão por trás de alguns candidatos a governantes. E eu estou me referindo a espíritos que envolvem corrupção, hipocrisia, autoritarismo, violência. Isso tudo sem falar de que o voto é uma ilusão de que, na verdade, nós podemos mudar alguma coisa e que vivemos numa democracia. Você já percebeu que não faz tanta diferença assim em quem você vota? Porque depois de alguns anos, esses governantes têm que se adequar ao jogo que era já jogado pelos antecessores dele. Tanto aqueles representantes da esquerda quanto da direita acabam se tornando meio centro. Todos eles acabam tendo que se enquadrar dentro daquilo que os bancos querem que seja feito. Perceba que na época das eleições as pessoas ficam distraídas e acabam acreditando em qualquer tipo de promessa que um candidato faz ficam imersas nas disputas que são colocadas entre os candidatos. E é por isso que a gente pode dizer que, hoje, o voto se tornou o pão e circo da polarização. Porque, assim como em Roma as pessoas ficavam distraídas da opressão que viviam por assistir os jogos no Coliseu, hoje não é muito diferente com relação ao futebol e essa zona que a gente vê na política. E aí eu vou um pouco mais além. O voto acabou se tornando um sacramento nacional. Entenda sacramento como se fosse um rito sagrado, em que aquele que não participa dele acaba sendo considerado como se fosse um pagão, um excluído. E nas instituições religiosas é comum observar alguns sacramentos como obrigação em participar da Santa Ceia, ser batizado, dar o dízimo e participar de eventos para converter novos prosélitos. Olha só como o Estado promove uma coisa parecida, ele obriga todo mundo a votar, os homens são obrigados a fazer alistamento militar e todas as pessoas têm que pagar o um imposto. E se ele foi imposto para você, é porque você não pode discutir esse assunto com o Estado. Além das eleições, o governo subsidia eventos esportivos em que obriga todo mundo a cantar o hino nacional. Tudo isso para levar as pessoas a cultuarem o país. E se você tem alguma dúvida sobre essa questão, eu vou pegar somente um verso do hino nacional. Os brasileiros costumam cantar por aí, pátria amada, idolatrada, salve, salve. E eu tô gravando esse vídeo justamente para te ajudar a discernir esses espíritos, porque na verdade todo nacionalismo é uma expressão macro de um tipo de partidarismo. Ou seja, é como se ela fosse uma grande disputa ou competição. E não vem me dizer que isso é inofensivo, porque é daí que surgem as guerras mundiais. Enfim, que você não se iluda que o seu voto vai produzir alguma transformação significativa para você. Não espere que um político faça alguma coisa em seu lugar. Seja responsável pelas suas ações. Seja responsável por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Outra coisa, não fica fazendo alianças com pessoas que Deus não te mandou fazer e que você nem mesmo conhece. E eu espero que os nossos votos sejam todos eles dados a Deus nesse momento e que nos próximos anos a gente venha colher o resultado de nos tornarmos cidadãos do reino celestial, do reino de Deus. E se você achou que esse conteúdo ficou um pouco rebelde demais com relação ao governo civil, então dá uma olhadinha nessa palavra em que eu discuti a respeito do anarquismo cristão. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou! inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!